eu sou Maurício Mococa, estou aqui num cascaeiro aqui do Porto, mexendo umas pedrinhas aqui para ver se eu acho alguma coisinha. Então eu quero filmar para vocês, pra vocês vendo como é que nós fazemos aqui no Castrai. Agora, Às vezes vai mexendo com a mão e, e vai achando algumas coisinhas. É um portinho rosa. um outro cortezinho também com intrusão vermelha e também uma tampa que eu já catei aqui, esse aqui é um jaspe uma intrusão, um jaspe uhum. bonito e também uma, esse aqui tá com a intrusão de opala Pedrinho muito bonitinho também. Quartz. quarto meio fini. Esse é um quarto meio. Tá pegando bem. É. Tá. Muito um pouquinho longe, mas Esse aqui é um quarto, é um quarto vermelho com inclusão vermelha. Tem também aqui. Esse é uma palhinha de fogo. Esse é corte também. Essa é uma árvore também com inclusão de opala. Uhum. E esse é um jasmin vermelho. A linha vermelha é o fala de fogo quer dizer também muito bonitinha nem achado aqui agora também e uma série de coisa nessa bandejinha Mais uma pedrinha, não pode nem. Isso aqui, se a gente for ver, fica o dia inteiro aqui nessas pedras. Tem pedra demais da conta, tem de vasque, tudo quanto é pedra que você pensar, acho que tem aqui. Acho que não tem uma pedra de ouro, o resto tem. É muita pedra. Agora tá bom, que choveu. Tá uma beleza pra achar. Agora eu quero mostrar o tem: os montes de pedra. O que tem de pedra. Vou mostrar Ficou fumando aqui, sabe? Ficou fumando. É que tudo. Ó. É muito jasque, água, é água, opala em jasque tem coisa demais da conta. Pro lado de trás lá, uhum. ó, também tem um par de monte também de cascais. Uhum, tudo. Areia. Eu, eu, eu trouxe dois cachorrinhos aqui também, que aqui tem onça. Então é, a gente tem que vir prevenido, né? Que esses cachorros aqui pega onça. Então nós estamos meio prevenidos aqui. E se vocês puderem dar um like aí para mim, se inscreva no meu canal. O que eu puder escrevendo inscrever no canal de vocês, eu vou escrever. E dá um alô lá também para a Andreia Pedra Preciosa. Gosto muito dos vídeos dela, sempre estou assistindo os vídeos dela. E quero dizer para vocês uma boa tarde. E até o próximo vídeo. Que eu vou fazer um outro também. Logo. Muito obrigado. Você você. Leva a tomar